Você que... manja essa daí do... do Não. Do coisa, do, de como ver os locais importantes do celular? Não, Não. É nas fotos? Não, porra. É, é do demônio isso aí. Vixe. Abre seu celular aí. Eu sou solteiro, pode mexer. Não, você pode, eu só mexi celular solteiro também. Você vem aqui, ó. Ajustes. Ih, <risos> ele vai ensinar, mano, olha a merda. Você vem aqui, ajustes, privacidade, serviço de localização. Aí você vem aqui embaixo, ó. Serviço do sistema. Locais importantes. Seu tá ativado. Clica aí. Vai pedir a face, mas a mulher sempre tem seu rosto, ou tem sua senha, negócio. Olha aqui, ó. Desde quando você pegou esse aparelho, ele deu um tique em vários lugares que você passou. Mano. São Paulo, Guarujá, você foi dia 21 de agosto, você foi pro Guarujá. <risos> é Industrial Anhanguera, Osasco, São Paulo, você foi dia 24 de agosto. Centro de São Caetano do Sul, É verdade, mano. você foi na Rua Antônio, dia 5 de setembro. Guarulhos, Estado de São Paulo. Você foi em dois lugares lá, o aeroporto de Guarulhos. Chegou dia 25 e saiu dia 25. Tatuapé, 30 lugares. Você mora lá, né? Desculpa falar. É, mas é... Ô, filha da puta, você... Nossa, o um casal deve ir. Olha os lugares. Cadê? E aí, detalhe, Olha isso ele aqui. dá o horário que você chegou e saiu. Irmão, o kart que eu fui. sei lá mas, o Ô, Mítico, você tá com sua vida toda pingada aqui. Se eu fosse casado meu amigo... <risos> dá, é, mostra esse assim nome pra ele aí. Cadê, cadê, cadê? peraí. aí, peraí... Aí, pera aí. Isso aqui. aqui é um lugar interessante. Isso aqui? É. O que que é? é Pra chegar às 11 e sair às 3... <risos> Agora quer ver um negócio? Deixa eu ver se dá Mano, certo isso Mano, que aqui. doideira isso aí, velho. Por é no seu aparelho vai rolar, quer ver? Olha os casados, você tudo isso. Aqui... que vou porra? Oh, deixa eu ver se rola isso aqui, ó. Você vem aqui, abre esse aqui. Aí você vem a Não, é aqui. Isso. Abre a câmera. E levanta. Ah, não. Não, não, não, não, não foi? Não foi. Não foi. Então, ó. Caralho. Meu dependendo mano. da sequência que você fez, isso esse... aí você. Consegue ver... Os... É muito foda. Mas mano. por que, que será que tem essa, essa coisa aqui no, no celular, cara? É justamente pro cara... Isso aí é o locais importantes que vem do aparelho do celular. Você já entrou num lugar que o Facebook te fala Oi, você chegou aqui, por que, que você não pede uma comida nos negócios? Uhum. Os patrocinados do Instagram, não sei o quê. Na hora que você ah. chega no lugar, aparece um patrocinado do negócio. É um... O, o próprio celular te faz um pino ali onde você tá, que é pras... As marcas poderem te achar ali. Você pode desativar isso aí se você quiser, como locais importantes. Isso aí não tem nada a ver com o serviço de localização do celular. Mano... O locais importantes é um pino que o celular dá, o aparelho, né? aonde você tá no mapa dele, pro, pra Facebook, a galera te achar e te... Tá, mas espera aí, você botava isso num telão e mostrava pra todo não, mundo? Não, eu pegava de uma pessoa na plateia e explicava. Gente, ó, filma aí. E... Não. E você via a reação na hora, os casal já, tipo... Até mas, que o meu show te separe Mas você já, já <risos> tipo assim, por exemplo, você pegou já o celular teve, do cara eu, e você falou assim, não, mano... eu só pegava de cara solteiro, ah, tá. que nem eu fiz agora aqui. Ele falou assim, ah, eu sou solteiro. Eu falei, então daí Casado não dá, não sei onde o cara foi, velho. E o do, do, do Android é pior, porque o do Android, esses locais <risos> importantes... Ele caramba, não para é de entregar. É do Google, e o Google ele te dá os locais, ele te dá como lugar. Lazer. É, restaurantes, Nossa. hotéis, não sei o que, e com foto da fachada do lugar. <risos> Nossa, Nossa, dá completo. Dá, dá, dá completo ali, o Android ele é pior. E agora os caras, tipo, como, caralho, eu vou desconectar e as minas também, né? Mas se você tá no relacionamento, respeite, né? Se você é. tá solteiro, foda-se. É, é, cara, tipo assim, isso aqui é uma merda, porque às vezes também você pode estar tá passando aqui, ó, e ele dá o pino aqui, ó, tum, num semáforo. E ah, foi. pode ser isso. É, ele dá por, por onde você parou. Aí ele dá o tempo que você chegou, o tempo que você saiu. Se você chegou a pé, se você chegou de carro. Que nem ele chegou 11, 21, saiu 2h57 da manhã. Dá pra ver a hora, velho. Você <risos> saiu do ponto ali. Que doideira.